Fala! Fala! Fala! Que que é? Fala! Ué? Fala! Fala! Fala! Vai, fala! Fala! Fala! Fala! Fala! Fala! Fala! Fala! Fala! Fala! Fala! Fala! Fala! Fala! Fala! Olha, eu quero dois por cinco. o um milho não é dois? É! Então eu quero dois por cinco. Mas não vende não, assim não. Eu comprei para vender um. É dois reais um. Rapaz! Rapaz não, rapaz tá no céu. É, é, tá bom. Dois por cinco. Mas não, vende não. Você pode firmar como firmar. Quanto é o milho? Um milho é dois. Doido. Eu quero dois, é dois por, cinco. por cinco. Não vai não. Rapaz, não é fogo. Diga ela que não vai não, diga a ela. Não, só pra gente aqui. Não, não vai não. Rapaz, dois por cinco não é vai não. Um é dois reais. A gente quer comprar dois por cinco ali no canal. Vem não, vem não. Ah, tá no final. Eu quero saber final. Um milho é dois, é dois por cinco, ele não quer vender não. Não vem não, dois por cinco, vem não. Um milho é dois, é dois. É, a gente uma moeda. Cinco, tá vendo aí, ó? Tá vendo? É. A gente quer comprar dois por cinco. É, não quer roubar vocês, é porque tu vendeu de hoje por quatro. Sim, tá bom. Quer pegar vocês É muito é, é afirmando é, é, é é, tá eu, ó. Mas não vai dar em nada. <risos> Diga ele aí que não vai dar em nada aí. Não vai dar em nada disso. Já, Já disse. Aí. Tá quanta melancia, meu brother? R 7 reais, brother. Faz as duas por 14? Não tem jeito, não, brother. Porque uma é sete pontos Mas as duas não dá pra fazer por 14 não? Não, é, não. Porque uma só é sete pontos Não dá pra fazer 14 não. Não dá pra fazer quanto? Mais um que eu posso fazer aí Eu faço uma por 7 conto E as duas? As duas Não, uma é sete Então faz as duas por 14 Não não, não dá não pô E a laranja tá quanto? A laranja tá, tá 20 reais a caixa Faz a caixa por dois? Não dá não, ó Por quê? Porque não dá não, senão sai perdendo aí, não dá não Bora moço, faz aí moço Não não, não, tem é 20 E a melancia com a laranja você faz logo É 34? Não dá não. Dá o quê? A melancia, só a melancia é 20. Não, só a, só a laranja é, é 20. E como? Porque não pode fazer? Não, a, a melancia aqui é 7 conto, não dá pra fazer não. Pô, então tá. Ei, ó, quanto é o geladinho? Tem 50 centavos. 50 centavos? É. A senhora deixa 5 por 2,50. Por quê? 4 dá dois reais. Só deixa 5 por 2,50, rapaz. E é popa. Pois é, rapaz, deixa 5 por 2,50, rapaz. Um não é 5 centavos, a senhora e deixa. Eu só... vou comprar a copa e açúcar e o leite. E eu é estou perdendo, rapaz. A senhora não deixa 5 por 2,50 não? Tá certo, é, tem que comprar a polpa, né? O açúcar. O açúcar, o leite. Um é 5 centavos, o cabelo ainda pega pra deixar 5 por 2,50, né? Aí eu não sei. Aí eu não sei, né? Aí eu não sei, né? A senhora é rascaína, é? Graças a Deus, não é? E eu sou flamenguista Quanto que é a farinha, moça? A farinha essa pequena aqui é 3 reais pra batir Mas 2 é 5 2 é 5? É é. Você faz 3 por 10? De... Ah não, não tem jeito não Não? Não, eu faço 1 por 3 E duas? 2 por 5 Mas aí pra mim é pouco, dá pra fazer 3 por 10? 3 pacotinhos desse? Ah não dá não não. Dá não, aperta festa é pra mim fica caro. Tá pagando carne na mandioca. É. Difícil. É, a né? lenha, né? Tem a lenha também. Aí um é três, duas é cinco. Três reais tá? eu não posso fazer. Né? Então tá, depois eu passo aqui, tá? Então tá. Obrigado. Tá vendendo galinha, é? É. E quanto é a galinha? É 25. Hum. E, e a senhora deixa 3,75? É 25 a galinha. Deixa 3,75, eu compro não, mãe, as três. Não, dá não, dá não. É 25 a galinha. E a galinha é de mãe. Eu ela não deixa não. Ela disse que era é para vender a 25 a galinha. Mas eu dou 75 nas três, mulher, deixa. Não, não, não. Vou ver se eu olho ali se eu vendo mais na festa. Ô oh, mulher, vista, eu tô dando 75 lá nas três galinhas, ela não quer. Não, me compra as 25 cada um Não, se eu deixar 3,75 eu compro. Não, não, vou ali mais na festa. Pô, então pode ir, eu não quero não. Boa tarde seu jacaré, tudo bom? Quanto é o churrasquinho? 3 reais. Dá pra fazer dois por 6? Não, não, não. Pô, por quê? Por que não? Por que não? Porque um é 3. Pô, não dá pra fazer dois por 6 não? Não, não, não. Ah, não acredito, ah, Jacob. Pode, porfa, três por 9 então. Não, piorou. Pô, que isso? Eu não tô entendendo esse cara. 3 por 10 não, violou ainda. Não, não, não, não, não. Vai fora, não pode. Ah, não vai fazer? Não. Ah, desista então.